<risos> olhe, olhe eu aqui. Quanto coisa... tempo, baiano? A coisa agora tá chique, menina. Você achou que tá chique? O que? É que tá chique? Cheio dos equipamentos. É, Feio melhorou, da né? Chiquete. Melhorou um bocado. É, a convicção gera uma convecção convectiva proporcionando um aumento da transcendência do fluido da vida, trazendo assim ao calor da alma entre o sólido e o fluido, no todo e no nada. Oh! Olha! <risos> Temos aqui uma forma que se expressa pela transferência. Como na segunda lei da termodinâmica, através de uma expressão que se mostra dominante, mas não domina o outro, domina a si mesmo, ó, oh, tendo assim uma expressão de transferência da alma. E é isso que ocorreu aqui. Uma transcendência, transcendência da existência, da existência. Partindo, partindo do nada, nada do que não seria, não nada. seria nada, surgindo, surgindo ao todo, todo que se mostra benéfico, benéfico a si mesmo si e um instrumento, instrumento de algo maior. Ó, oh. oh. <risos> logo, logo, logo a, abundância a abundância é inevitável, é logo a troca a e a transcendência, transcendência é inevitável. É inevitável. Logo, o ser é o um meio e o ser que domina a si mesmo num sentido expressivo tem uma função de transferência e traz consigo um processamento de sinais a nível pessoal e comum, dentro de uma comunicação teórica, mapeada e explicada com base na transferência e na transparência tendo controle administrativo de si mesmo entre os circuitos da psique por ressonância onde o comportamento se comporta na mente dentro de uma estrutura cabível de técnicas lógicas em uma tecnologia ressonante em um grau de consciência funcional em um grau de expressão funcional tendo uma referência que é constantemente transcendida favorecendo assim a comunhão entre as partes em um efeito funcional de transferência ó, oh, só aí já foi uns livros, ó oh. hoje eu tô metido e bom, a coisa vai piorar então, o deslocamento de sentidos atribuídos a referenciais pessoais são transcendidos em um fenômeno psicanalítico, onde uma conversão em naturalidade e uma atividade que convenciona com densidade, convenciona com a expressividade convenciona com entalpia em um absolutismo de forma lógica, de forma focada, pois os nossos referenciais são claros, vivendo em uma sociedade, uma habilidade socio-interativa, plena não arbitrária em uma comunalidade funcional, mas com liberdade em uma comunalidade funcional e com uma liberdade arbitrária no universo pessoal, com o devido mapeamento. Então, essa convecção quase que forçada ou imposta, na verdade, dá espaço através da transferência referenciais lógicos e abertos a uma convecção livre e natural, onde o fluido da existência traz uma flutuação sobre varia variações lógicas compatíveis ao ambiente sobre domínio administrativo. Quem não entende o termo domínio, vai estudar a teoria do domínio. Graças a Deus, é ou não é? Ainda bem que é você não é eu que eu já estudei. Ó! Oh! Então o nosso inconsciente traz consigo referenciais que transcendem o nosso ponto comum através da nossa percepção do outro. Temos aí um fenômeno analítico da própria psique em uma projeção ao outro. E aí o menino sabiamente trouxe os tópicos. O tópico principal, o efeito de transferência, eu acho que foi bem fundamentado. Se não entendeu, ouve de novo, vai pausando, faz dúvida e manda pra gente. É ou não é, menina? É baiano, isso aí. O baiano teria um exemplo de efeito de transferência que seria mais corriqueiro? Chama-se convivência. A convivência é conveniente. Mas quando a conveniência não é transparente a si mesmo, ela é projetada ao outro. E essa projeção gera repúdio em si mesmo, pois o outro é o mal que você vê em você. O oh, seria uma personalidade ativa. Todos têm traços dessas personalidades. Já a personalidade reativa é aquele que foi reprimido. Aquele que foi constantemente ambientado em um processo reprimido. teria dentro do triângulo do drama, uma personalidade de algoz. do um ser reativo, pericoso. Já a reflexiva. É um tipo de personalidade mais comum com os codependentes. Você reflete a carência alheia tenta ajudar, ajudar se, auto se auto prejudicando que grande bosta, né? Ainda bem que é eles, né? <risos> é, isso é comum, a gente ouve falar muito, né? Nossa, mas eu ajudei tanto as pessoas e só me dei mal É, na verdade não ajudou ninguém tentou ajudar a si mesmo em uma tentativa de controlar o outro o outro reconhecer suas capacidades porque você se acha inferior, é um, é um processo compatível com a personalidade reflexiva. Já o reativo, ele tem uma reação diante da atividade do outro, pois o mesmo não tem controle administrativo ou domínio do seu universo pessoal. Já a ativa é natural, só não tem força, só não tem empoderamento, só não tem estrutura, todas estão dentro de cada um de nós. A ativa é. é ligada à indução. A reativa é ligada à dedução. E a reflexiva é ligada à arquitetura do indivíduo. Todos esses padrões da psique ou da persona são naturais em todos nós. Mas, em um ambiente inadequado, tivemos adequações que trouxeram através de uma transferência adaptativa a uma forma de constituir uma sociedade da melhor forma possível. Mas esse tempo já acabou. E estamos aqui mapeando algo novo, algo diferente. Alguma dúvida? Não precisa encher linguiça, já está tudo aí. O <risos> Baiano, é, eu vi que depois você vai apresentar umas soluções... Já dei, e... já dei, que aqui nós mostra a cobra e já senta no pau. Ou oh, não é assim que fala, desculpa. Para <risos> cada uma dessas personalidades ou você... a solução é para o geral? Ah, o tipo de personalidade ativa é estudar a estrutura. O tipo de personalidade reativa é entender os limites do seu universo pessoal e do outro. E os tipos de personalidade reativa é trabalhar na sua codependência para não se auto Reprimir, para não diminuir a si mesmo, tentando ser igual ao outro, tentando ajudar o outro a evoluir, quando na verdade o que ele deseja é o seu exemplo. Quer mais solução? Procura o menino, a gente anda sem tempo. Tá perfeito, Baiano. Paz, fique na paz. Foi um prazer falar contigo. Qualquer dúvida, estou aqui. Fácil e fácil. Igualmente. Obrigada, Baiano.